GG DROP, o melhor site do upgrade do CSGO. chegou. Ai! Opa! Entrava, mano. Caverna. mf 1 tô... Mano, tô mantido em algum lugar. O tapete morreu. Tem mais, Samus. A tô... dois tapetes. Beita. Que... Tô tomando varado, velho. Tem que eu é minha. Tapete. Dois, o tapete. Tapete. Um tapete. dois Mais um tapete, Morto. mais um tapete. Morto. Nice. Tomando varado, velho. Que que é isso? É, velho. Não sei se você é é vai, ir, é vai é tá? vai ter o um meio, vai ter um um o tá? Um lá atrás MF. Um lá atrás MF ainda. Tô mirando quem pega a bomba. Ninguém pegou ainda. Tá. Botou o MF. Ele morreu. a bomba, velho? Ué? Nossa. Eu, que cara... eu tinha escutado esse cara pro meio, viu, mano? Se eu não me engano, velho. Nice. Caramba, tô. Você me entrava pra cá. Vai é, comigo, e... Nip. Vou te fazer HL. É. Tá. Tem o nome Eles tão só bagunçando. É, se eles... Eu a primor, eu se ele me estrifar, você abre e pega. Mais um Barchin. Boa, garoto. O... Um... Um o... um tá todo feio, mundo. Aham, tem na sair do capa, capa, capa, Boa. Gastar, tá tô, tô com um de life. E ele sabe. Tô f*** do Fappus. Tô achando meio aqui, pega ele. Boa, Barchin. Boa, Barchin. Boa, Barchin. Nice. Robi. Tá. Tá. É uma fake X ou Fappus tá tapete queimou. Vai que é deixar pra, pra mim, gatinho. Deixei a smoke. Deixa, tô bem cego. Xuxa outro. Deixei. Tapete saiu. Onde? Bomb. Xuxa bomb, guys. Tocou de vida. Vai no Xuxa vocês aí, véi. Fala. Ó, vou smokar uma pra areia. Tá quebrado, tô atrasar eles. Cuidado da smoke. Tá na smoke spa, vou clicar. Nada Smoke, pode fazer, pode fazer. Boa, boa. Se bater em Kit ali, 2. Depois na frente do cemitério. Boa. Nice. Bora. Não, não, melhor não. Tá. Vamos já default mesmo, fazendo. Faz pode deslocar. Se eu tregar, E. É... voltei. Três. Ok. Ficando tá bem, F2. Opa, tá morto. Tá. Ah. Lotou o barbardinho. Tô trabalhando na boca mesmo. Tu veio. Tá, tô indo pra B já. Tá cego, tá cego. Dois piscinas, guys. Entrou B. as quatro é nossa cara é tem o 3Z não tem smoke base tô comendo 3Z aqui Aham. Uhum. tem um flash você não Eu tô longe Eu sou bomb já Puxou, mas é um caixão. tá dando flash para jogar Fels. tô Tando. Tando. vou tá vem caixão comigo Bertinho. pode pagar entendi então. ok rio Dilba, rio Dilba, barto rio BTT. Morto. morto. Tá aqui na piscina. É merda. Vamos pegar ele? Pera aí, já já. Ah, que tá Boa. Boa. Boa, tá. Fuz aí. Vamos já de explosão aqui. Quero ver só explodir só. Tá, deixa um velho lá no meio. Lá embaixo. Tá, Smoke 1. Um. Mais uma na Smoke, mais uma Smoke, banana. Mais uma Smoke, Smoke. Picando, carro. Calma, calma, picando. Morto. Ah, mais um aí, vale. Um o maior que vem pegar pé, Dudu. Tá morto. O a base, esmocou caixão. Seu contato tá um, picando, um, Dudu. Não, um, um. oh, estão dois, dois aqui. Hein? Sim. Peguei pé base, morri. Dois. Comendo é aqui, guys. Aham, uh -huh. tem um flash tô em três, não. quer? Fã de plantado, guys. Fã de plantado. Contando. Tô começando a abrir aos poucos aqui. na clear, caixão clear. A CT. Não, não tem que dar um T defuse, É o último, quei, é o último. Tem esquerda, que dar um T defuse. Esquerda, esquerda, esquerda. É. É. Boa. Boa, Taco. Acho que deu no último. Vai, Vai dar no limite, eu, eu, eu acho, velho. Nossa, Nossa senhora, velho. Daí, daí. Tá dando na frente do 3 Tá. Dá um o WP aqui. Só na hora, viu? Já já. Tô smocado. Tá. WP. Nip. Nip, um arco. O Morto. Vai Lato. Vamos fazer. Ok, eu vou jogar. Vou smocar, smokei. Aqui morreu, velho. É, já me encheu da B. Xuxa, morreu. Nice. Uh. Eu já renovo. vamos ver agora. Renovei, virei. o puxa mais Tá. Tô lutando, Tô indo pro tapete. Tô indo, Xuxa. Eu tô se ele vem, já tá? Eu dois. Boa. boa. boa, boa. Fala, pera. Fazer 8-7 aí, velho. É? Ganhar esse jogo aqui. Uhum. Bora. Eu, eu dropo aqui pro taco. É... Você consegue me dar de o pé do, do muro? Dá o pé do muro pra mim? Vai acabar meio. Desbocou o dip. Tá. Deu do campo, Robertinho. Dez de vida. Ah. Caiu, caiu. Se quiser pode desmocar primeiro, tá? Vou voltar? Pode De boa. Pode desmocar agora já. Explodindo no B. No B, molei. Largando a cápsula. Mais dois entrando, Dois entrando no B. Tem um deles é que tá B. zoado, guys. BTT morto. Oh. Mais um, mais um, mais um BTT morto. Tá zoado, morto. Tá zoado. tava um, aqui, um. good zoado. Ele tá mais indo mais um. pra banana com a mãe daí, pô. Bora, bora. Mais pistoí. Colado, colado. Mais um, mais um, corda, corda, corda, corda, corda, corda morto, morto. Vou chegar na B, vou chegar na B. Calma, calma, calma. Se Passa, tá, né? eu passar, tem dois. Tem dois dual aí, tá? Eu tripa. triplar. Tá, do? Com você, Lato. Eu vou lá, ter tá. bomb só que eu vou cantar. Ah, nada, bomb. Bomb nada. Moleque! Esse aí, Play, faz. boy. Só foi assim. aí, tá cego. Cai pro rato. Pega a longa. Xuxa, Xuxa, morto, mais um. Ah. Tá do pé, tá do pé. Furcha ainda. Voltou no cimento mesmo, cimento, cimento, cimento. Valei. Acho que ele foi pro neve. Eu tô beirando, tô beirando. DIP. Morto. Eu vou vou uma corner, ainda. Em cima da grade da peixe. Ah, outro NIP, outro NIP. Só tem um B, guys. Pegou a ah, meca, o meio. Voltou. vai aí, O Naf pode estar aí de AK. Cuidado. Fez no canip. Fez no canip. Tô vendo nada ainda. Nada aqui <toupir> no quebrado. Pode ter bomb. Passa o NIP, passa o NIP. Para junto. Pica. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vou plantar. Caralho eu eu varei o cara sem querer e se matou, velho Glória a Deus, né? Glória a Deus, mano O cara tava de escape oh, gente tá Boa, vou chegar com o molo aqui, tá? Vai lá, vai lá, vai lá Na nascimento Eu pego uma muro Valeu lá Parei o assim. campo Calma vai Pode ir pra Dudu Oi? Aproxima a campo você, pra nós precisar Um B, um B aqui, Dudu do... eu... O muro eu tá me na me muro, tá ele tá na muro Tá aproximando ele né? Pegou a info da B já, viu, guys? Ele tem info da B vindo pra lá, então Vai aqui Cariedos. Mike morto cabeça, cabeça, cabeça, aqui. Entrou na coba, guys uh -huh. Aham é. Pode pra o um no tapete Boa Boa, Tem a caminha, é. guys, do né? carroça carroça, quem quiser Caraca na carroça, cara na carroça trava é. Pega, pega, pega Vou Eu vou, mano Vai lá? Nem vou bangar, velho vou Chegando o arco Bora, bora Isso aí Quebrado parece. Quebrado. Bobby. Quebrado. Quebrado. Quebrado. Bob é morto, Bob é morto. Boa, boa. Quase X2. Morto. Boa. Esse aí eu é não sei olhar não, gass. Tem uma na chucha pra gente. <risos> Nossa, é meio. Meio, meio, meio, meio, tá no meio. Pegando tapete. Tá? Ah. Para, voltou, voltou. volta. Segura a gaia. Ah, no tapete. Vai? Era o Fallen, pode ter outro coelho. Não duvide de ter 3 aqui, mano. Dá 3 de meio aqui do meio, vem. Tapa e Tapa, né? Tu 2. Volta, volta. Mola quebrado. Que balcone. Passa ele aí, vai aqui, guys. Balcone. Balcone, balcone. Tem tem balcone. balcone. HHS, balcone. HHS. Ba Segura, segura. Segura. Eu não fiz Tô indo. Morto. Só vem. Tá fundo de bomb. Tá HS, tá? Em biblioteca. Você, Lato. Sobreviver a bomb só. Agora que eles não tem o mole. Mole dois. Tô cravado, sabe moto, tá? Sim, eu um. Morto, dois. Moto. Bó. Bó. nice. Eu eu tava a a passar, esperando. Né? Dá um pique em meio aqui, tá, guys? Tirou é flashback. Morto, sem Peguei corner. corner, mais dois B, guys. Ó, oh, baguei, baguei aí. a Tira, machu. Baguei a um. Vou a pra base, Dugu. Do... a dois também. Come reto. Cachorro, cachorro. Cachorro. Dá escurinho. Tem uma. mais uma base, só plantar. Vou smoke a base já já. Eu taco e do Mal tem life, né? o resto tá com 10. Cuidado. Mesmo uma quebrada. Tem duas Vocês têm mais uma, base, mais uma mais. smoke ainda, tá? Tem a ah, base, é... eu, eu, banana, tá. 3 aí. eu vou dar Eu vou dar o que é banana pra você. O oh, flash você joga é do caixão, velho. Deixa um smoke aqui no chão, vem. Onde fazer Deixa. Aí. Manda xuxa, xuxa, xuxa. Cera xuxa um taco. Aí, na boca bem cego Um quebrado. Quebrado, que bomb Talvez um bomb Bomb tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Boa Quebrado, bo. quebrado bo. Boa Area área dois, dois. Um, Tô bem, tá bem tá cego, tô bem cego Tô bem cego Tô Tô Tem uma lá Pode passar bomb área Meu Deus, tá Coitado, véi Aqui <risos> é aqui é Eu tô com 10 e o... Eu com 10 Só sobrevive, Dudu Vamos ver se a pet O taco QBH, área 2. 2x1, um. guys. Aaaaaiiii. Valeu. O Paco tá no banco aí, baixinho. Aham. Uh -huh. Homem morto. A baixe, a baixe é morto. Faça o triple. Faz mais barulho não, faz mais, mais barulho não. Depois do final de zero da 6-bouca eu falo. Prepara aqui, guys. Ó, lá, ó um da, um da, você tá girando deixa bem flash. agora. Ah, oh, não, tá de boa. Vou fazer BTT, Acabou tá? Acabou de ah, vou girar bem. Uma, tá, vou mangar uma, 6-bouca, vou voltar, vou voltar. mais uma, tá? Volta, volta, volta, volta. Volta, Acho que pode só so, so respirar às vezes. CT. Tô grande. Eu Vai, vai, cachorro. Pilar, vai, cachorro. Pilar morto. Tem o um CT, guys. Cachorro, cachorro, cachorro. Nossa, cachorro. Tô com 10 de vida, guys. Vou tripa aqui. Tô pra banana, tá? Tem Aham. Aham. 3 3 Agora, ah, agri. Para, Grin. Para, oh, Grin. Oh. One more. Mano, eu jurei que Deus ia punir na smoke base errada, velho. Caralho. Não, porra. Vou desmocar o muro, Lattes. No cara é doido, tá? Passando aqui, é eu tô jogando pra, pra vocês, tá? Ó o Pnip. Ó o Pnip. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Peguei a areia. Peguei outra areia. Quebrado. Quebrado. Quebrado. Boa, Show. morto. Olha dois, 2 EBA. Olha dois 2 EBA. Espeter, espeter, ulico. Fica bem. Mais uma ali, mais olha, ali, ali. Boa. 2x1, 2x1. Eu dei areia, velho. Tá. Eu, eu, eu, respeito, eu vou mirar xuxa aqui Eu vou mirar xuxa já aqui. Tá. tá Ele já choveu? Já vou tirar a cabeça deles Boa! Boa! Boys. Boa! Boys. Boa